E eu vou falar só mais uma ferramenta de milhares que a gente vai conhecer a fundo aqui no nosso curso de formação. Eu vou falar do corpo do palhaço. Olha o corpo do palhaço. A gente tem aqui na escola a anatomia do palhaço, onde a gente vai trabalhar cada pedacinho do palhaço. Mas hoje eu vou explicar alguns. O cérebro do palhaço. O cérebro do palhaço é um cérebro infantil. Eu não disse imbecil. A gente vê muita gente fazendo palhaço, falando, ei, ei, ei. não, não, não, não, não. É infantil, é puro, é novo, é inocente. Ele está sentindo o sabor das coisas, vivenciando as coisas pela primeira vez. Então, o cérebro do palhaço ele é um cérebro novo. Como é que é um cérebro novo? Um cérebro novo é um cérebro que está sempre perguntando o quê, por quê, como. E nós, adultos, já não nos perguntamos isso. Nós simplesmente falamos sim, não, sim, não. Aqui a gente vai começar, através da brincadeira do palhaço, questionar o que, que eu estou fazendo na minha vida, por que, que as coisas são assim, como que eu vou fazer isso? O estômago do palhaço. O estômago do palhaço também, falando aqui dos, das descobertas da neurociência, que diz que o nosso estômago é o segundo cérebro. O estômago do, do palhaço é faminto. Sandwich, batata frita, eu, também refri eu bebi o um refrigerante, que açúcar, mostarda... E so ele deseja, ele quer comer o mundo, tudo, ele... Ai, eu quero, eu quero pegar, eu quero comer, ai, eu quero cheirar, hum, essa folha, ai... Ou seja, ele tem fome. E percebam bem, uma pessoa quando adoece, o que, que acontece? Altera tudo no estômago dela. Ou ela está comendo demais, ela fica estressada, ela engorda, ou ela perde a fome. Eu, seis anos visitando hospitais como palhaço lá na ONG Doutorzinhos, eu nunca vi uma pessoa adoecida com câncer, com depressão, ou com qualquer outra doença, pedindo uma pizza. A gente vai perdendo a fome. Então, quando a gente trabalha o palhaço, a gente trabalha o estômago, essa vontade, esse tesão, esse desejo de comer o mundo, a gente retoma então... Essa vontade de viver, isso é muito terapêutico. E agora eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar com vergonha. Eu vou falar da parte sexual. Alô, garota, sexual. Tá, desculpa, produção. Estou retomando aqui. Parte sexual. Vamos falar da psicanálise. Freud falou sobre o libido, falou sobre o desejo, sobre a pulsão sexual. Aqui no sexo tá toda a nossa vergonha. Ai, que vergonha, a gente faz assim. A gente vai trabalhar para tirar a repressão da nossa região sexual. Então, o palhaço ele tem tesão pelo mundo. Mas cuidado, eu não estou falando de coito, de sexo. Eu tô falando de tesão pela vida. De acordar de manhã e dizer, uhul, o que vai acontecer hoje? Eu quero ver o que vai dar certo e o que vai dar errado. Certo? Essas são algumas das milhares de ferramentas que a gente vai abrir aqui no curso de formação em palhaçaria terapêutica. Por enquanto é isso e eu espero vocês na próxima aula.